Essa província foi uma das pioneiras em criar um portal permitindo com que as pessoas pudessem aplicar para uma vaga vale de trabalho. Né? E durante esse problema de saúde, aí, eles começaram com isso, outras províncias copiaram, e nesse ano de 2023, além de todos é, os programas envolvidos lá, para você se candidatar diretamente através das empresas, através de empresas de recrutamento, é, que estão vindo ao Brasil, ah, essa província também está com um evento aberto em diversas posições. Então, eu gostaria que você olhasse com carinho, porque em 2022, diversas famílias ah, enviaram um e-mail, criaram até um grupo falando que conseguiram uma job offer lá. Algumas conseguiram é, nem uma job offer, eles conseguiram já direto o residente permanente e outras conseguiram visto de trabalho associado a alguma empresa, é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, então vem comigo filhão, sem muitas delongas aqui porque eu quero ser bem direto, ah, aproveitando para dizer que estamos bem próximos né, de retornar ao Canadá hoje é domingo, 7 horas e 30 minutos, então venho trazer esse vídeo para você aqui fresquinho para você ver o passo a passo que você precisa fazer para se cadastrar Tranquilo, eu vou compartilhar a tela aqui com você. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, porque aqui eu sempre trago conteúdo para te ajudar a chegar lá no Canadá. Eu conto aqui a minha trajetória, como que eu saí do zero e conseguir a minha job offer, né? Aos 44 anos, sem inglês é, avançado, com inglês intermediário, tendo apenas o segundo grau e com a profissão em demanda, né? Eu sempre falo isso, profissão que o Canadá está precisando é, para suprir a, a necessidade de mão de obras lá no país, tranquilo? Então, uh, clique aqui e faça a sua inscrição para esse evento, beleza? Bora lá, são várias profissões aqui, vou compartilhar rapidinho aqui, ó. É... O site, eu vou deixar o link na descrição para você ver. Então, daqui a 2023, encontro é, recrutamento virtual online, pode ser para qualquer pessoa. E eles estão também presencialmente ó, em Dublin, em Dubai, ah, na Holanda, e para quem fala francês também, é na França e na Bélgica, tá? E é para alguns setores específicos aqui, para esses presenciais, vocês podem olhar aí que a área de saúde está com muita demanda, a área de TI, a área de trades também, é, que é essa área de construção, essa área de indústria, tudo isso aí está é, com muita demanda lá no Atlântico canadense e New Brunswick é, não é diferente, beleza? Então você vai clicar nesse primeiro aqui, ó, que é o Sign Up, e você vai ir para uma outra página para você preencher, ler aqui direitinho, são 10 páginas que você vai ter que preencher, Uh, New Brunswick sempre pede para você ser PR ready. O que, que é isso? É aquilo que eu sempre falo, ter o tripé do Projeto Canadá, ter o IELTS, ter o ECA e comprovar a sua experiência profissional, fazer um resumê, né nos padrões canadenses com qualidade, fazer uma carta de apresentação, uma cover letter. Então, se você quiser aumentar as suas chances, você realmente tem que seguir aquilo que a gente fala aqui, construa o tripé do Projeto Canadá. Tá? E daqui você a coloca aqui em aplicar, e você vai preencher o seu nome, primeiro nome, sobrenome, e-mail. Aqui é muito importante, eles perguntam se você já atendeu a um evento de recrutamento do Opportunities New Brunswick. Uh, por exemplo, ano passado, em 2022, eles estiveram aqui no Brasil juntamente com o Grupo Irving. Inclusive, o Grupo Irving está novamente aqui em abril. Irão contratar diversos profissionais. Vou deixar aqui em cima o link para você ver. Se você não fez a sua inscrição, faça, porque as entrevistas serão presenciais no Brasil. E as pessoas que participaram, por exemplo, desse evento lá com a província, podem colocar aqui que sim. Por quê? Algumas vezes a província, ela dá prioridade para quem já participou de algum evento de recrutamento patrocinado ou, né, ou, assim, acompanhado pela província. Beleza? Você vai preencher isso aqui, vai colocar que sim ou não, vai colocar aqui em concordar e vai ir para o próximo. No próximo, você vai ir, já vai vir para essa tela aqui. Ó, deixa eu mostrar aqui. Fechar essa tela. Deixa eu compartilhar a outra tela com vocês agora. Se já é inscrito, filhão, já sabe, esmaga o botão do like para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Essa segunda parte aqui ela é bem interessante. Você tem 14 dias para preencher, então se você não tem toda a documentação agora, fique tranquilo, tá? Aqui você vai selecionar o seu NOC. E aqui que eu quero te mostrar o... As pessoas perguntam, filhão, quais são as vagas? Quais são as, as profissões que estão precisando? Em New Bernske, basicamente, ó, é tudo que está relacionado a isso aqui. Ó, e tem em todas as áreas. Você pode ver que tem para recursos humanos, tem para gerente de construção. Deixa aqui também nos comentários qual é a sua profissão, qual a experiência profissional que você tem. Uh, e para você ver se você se encaixa aqui. Ó. É na área de TI, ó, programadores, web designers, é, tem muitas, muitas áreas aqui: na área de alimentação, ó, food service supervisor, supervisor de restaurante, é, gerente de restaurante, é, vendas, né? Tem aqui, ó, área de vendas, área de atendimento ao cliente, é, as áreas de trades, que eu sempre falo aqui: ó, carpentry, é, operador de CNC, é, é, encanador, né? bombeiro hidráulico. Área de aquecimento, área de refrigeração, pessoal que mexe com ar condicionado, mecânico de ônibus, mecânico de caminhão, motorista de carreta, landscape, ó, é, na área de manutenção também, área de operação de serra. Então, tem muitas funções na indústria, na manufatura, operador de linha de produção. Então, se você tem uma dessas funções, você vai marcar o seu NOC aqui, tá, e vai dar sequência na aplicação, beleza? Então, era basicamente isso que eu queria falar para você, e só lembrando mais uma vez, é, se você é PR Ready, a província de Newburgh, ela dá preferência para você. Se você não sabe nada ainda do assunto, não está entendendo nada do que eu estou te falando, fique ligado aqui no canal, porque além de mais de 650 vídeos gratuitos aqui, nós temos o clube de membros... A Aqui no canal também, a gente faz live duas vezes por mês para tirar as dúvidas de vocês. Sempre está trazendo um conteúdo interessante que vai agregar no seu Projeto Canadá R$ 7,99. Se você não faz parte, vou deixar o link na descrição também para você cair para dentro. Um ótimo local para você fazer network, estar conectado com pessoas do bem, pessoas que estão no mesmo propósito que você. E em breve estamos retornando para Moncton daqui a alguns dias, né? é reta final. Agora, iremos apresentar para vocês também lá, do zero, a job offer, que é o nosso treinamento, que vai te dar o passo a passo completo, todas as ferramentas que vão potencializar as chances para você conseguir a sua job offer. Vou deixar agora, no finalzinho aqui, um vídeo que eu fiz, muitas pessoas perguntando sobre aluguel, né? Agora o pessoal já está começando a chegar, Eu vem o pessoal do college também, a gente faz o serviço de housing lá. É, então, vou deixar aqui um vídeo que eu fiz mostrando o meu último apartamento aí, onde que eu morei. Assista, confira aí. Beleza? Então, mais uma vez, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Conhece alguém que tem uma dessas profissões? Compartilhe esse vídeo aí. Se você conhece alguém também que tem algumas profissões para o evento que vai ter no Brasil em abril da Irving, indica o vídeo para a pessoa também, porque você pode estar ajudando uma família a realizar o sonho de morar lá no Canadá, beleza? E essa família, quem sabe, provavelmente pode te ajudar a chegar lá também. Então é isso, siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar lá. Deus abençoe vocês, ótimo domingo, como sempre, um abraço!